Bom dia telespectadores, bem-vindos ao VOCÊ TV e quem está com a gente hoje é a Dona Ioná. Assim como muitas mulheres, a Dona Ioná fabrica bombons em casa para reforçar o orçamento da família. Mas na hora de colocar o preço nos seus produtos, a coisa complica, não é mesmo, Dona Ioná? Bom dia, Ana Paula. Olha, fazer os bombons eu faço direitinho, mas essa coisa de ganhar dinheiro, eu não sei direito como funciona não. Eu vendo em umas caixinhas, sabe? E aí tem gente que começa a pedir para misturar bombom de uma caixinha com bombom de outra, daí vira uma confusão. Eu nem sei mais quanto cobrar por cada caixinha. E quem vai ajudar a gente a resolver o problema da Dona Ioná é o Jorge, o nosso especialista em administração e finanças. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Dona Ioná. Minha tarefa hoje é ajudar a senhora a ganhar dinheiro com os seus bombons. Para começar, vamos construir tabelas com as informações dos seus produtos. Me diga, como a senhora monta as caixinhas? Olha, com os meus três tipos de bombons, ao leite, meio amargo e diet, eu monto quatro kits diferentes. A primeira caixinha tem 40 bombons. São 20 de chocolate ao leite, 15 de chocolate meio amargo e 5 diet. A segunda caixinha também tem 40 bombons, mas eu faço com 15 bombons ao leite, 20 meio amargo e 5 diet. A terceira caixinha é para quem quer mais do diet. Só tem 5 ao leite, 5 meio amargo e os outros 30. É tudo diet. E a última a caixinha é para quem quer comer bastante e não está preocupado com o peso. É a maior de todas, tem 50 bombons. São 24 ao leite, 24 meio amargo e 2 diet. Agora, nós precisamos organizar outras informações sobre esses bombons. Uma dessas informações, claro, é o preço. Mas a gente também podia informar as calorias de cada bombom. As pessoas gostam de saber essas coisas. Boa ideia, Jorge! Então, hoje em dia essas informações são essenciais. Eu mesma gostaria de saber quantas calorias tem nessa caixinha que eu acabei de ganhar. Bom, isso é fácil. Eu tenho todas essas informações. O bombom ao leite custa R$ 1,00 e tem 85 calorias. O meio amargo custa R$ 1,50 e tem 80 calorias. E o diet custa R$ 2,00 e tem só 70 calorias. Bom, o preço de um kit vai ser a soma dos preços de cada bombom multiplicado pela quantidade dos respectivos bombons. O que a gente fez, então, foi criar duas tabelas com valores numéricos para montar duas materiais com as quais vamos operar a primeira matriz mostra quantos bombons de cada tipo existem em cada um dos kits que a dona Ioná vende a segunda matriz mostra o preço e as calorias de cada tipo de bombom multiplicando essas duas matrizes nós podemos descobrir quanto custa cada um dos kits e qual a quantidade total de calorias de cada um deles mas só é possível fazer essa multiplicação se o número de linhas de uma matriz for igual ao número de colunas da outra. Puxa, me facilitaria muito a vida saber quanto custa cada kit e ainda incluir a quantidade de calorias. Os meus clientes vão adorar! Então, vamos lá! A primeira matriz, que mostra a quantidade de cada tipo de bombom nos kits, tem três colunas. E a segunda matriz, que mostra o preço e as calorias, tem três linhas. Vamos organizar essas matrizes de outro jeito, apenas para a gente visualizar melhor. Agora, calculamos o primeiro valor dessa nova matriz resultante da multiplicação. Vamos chamá-lo de A. Primeiro, nós multiplicamos o primeiro elemento da primeira linha da matriz 1 pelo primeiro elemento da primeira coluna da matriz 2, 20 vezes 1. Depois, multiplicamos o segundo elemento da primeira linha pelo segundo elemento da primeira coluna. Para terminar, nós pegamos o terceiro elemento da primeira linha e multiplicamos pelo terceiro elemento da primeira coluna. Então, A é igual a 52,50. Pronto! Resolvemos o primeiro elemento da matriz e chegamos ao preço da primeira caixinha que a senhora vende. Ah, entendi. E para saber o preço das outras caixinhas, é só repetir essa operação com todas as outras três linhas da primeira matriz. Bom, agora vamos às calorias, né, gente? Então vamos lá. Para saber quantas calorias tem cada caixinha, é preciso multiplicar a primeira linha da matriz 1 pela segunda coluna da matriz 2, até preencher toda essa outra matriz. Puxa vida, mas isso dá um trabalhão. Dá trabalho. Uma multiplicação de matrizes não facilita os cálculos, mas vale a pena, porque a gente organiza melhor os nossos dados. Quer ver só? Quando a gente coloca novamente os títulos das linhas e das colunas, percebe que da multiplicação das nossas matrizes surgiu uma nova matriz. E ela mostra justamente o custo de cada um dos seus kits e quantas calorias cada um deles tem no total. Quer dizer que eu posso fazer todo tipo de cálculo usando essa sua multiplicação de matrizes? É só uma matriz ter um determinado número de linhas e a outra o mesmo número de colunas? Sim! Não importa o tamanho das matrizes, basta que o número de colunas de uma seja igual ao número de linhas da outra. No nosso caso, a matriz 1 tem três colunas e a matriz 2 tem três linhas. A matriz que construímos fazendo a multiplicação tem quatro linhas e duas colunas e nós podemos chamar de matriz 4 por 2. Olhando para as duas matrizes iniciais, dá para saber o tamanho da matriz resultante da multiplicação. Quando nós multiplicamos uma matriz A, 5 por 3, por uma matriz B, 3 por 2, por exemplo, a primeira tem 5 linhas por 3 colunas e a segunda tem três linhas por duas colunas. O 3 é igual, então a gente anula esse número o resultado será uma matriz C, 5 por 2. Na verdade, a gente nem precisa desenhar as matrizes para saber o tamanho do resultado da multiplicação. Isso ajuda muito quando a gente trabalha com matrizes muito grandes. Por exemplo, no caso da nossa matriz, se quiséssemos descobrir apenas o preço do Kit 2, era só multiplicar os elementos da segunda linha da primeira matriz pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz. Que já teríamos o resultado. Bom, Dona Ioná agora as vendas têm tudo para deslanchar. A senhora está com tudo organizado. Cada kit tem o seu preço e o valor das calorias. É isso mesmo. Agora eu acho que eu vou conseguir organizar melhor as minhas contas. Obrigada pela ajuda, Jorge. Que é isso, Dona Iona? Eu estou à disposição com os meus conselhos práticos de administração e finanças. E até amanhã, Ana Paula. Então vamos agradecer a Dona Yonar e ao Jorge pelas explicações. E você em casa, daqui a pouco eu volto com mais novidades aqui no Você TV. Até já!